Olá, na aula de hoje vamos estudar o que, que são mapas mentais e mapas conceituais e as diferenças entre os mesmos. O um mapa mental é uma representação gráfica de conhecimentos e informações. Foi criado pelo inglês Tony Buzan. Os mapas mentais possibilitam registrar o pensamento de uma maneira mais criativa, flexível e não linear. Nesta imagem temos um mapa mental sobre o que, que é o um mapa mental. Então, partindo aqui do, do conceito principal, que é mapa mental, colocamos o autor, uma foto do autor, Tony Duzan. Para se criar mapa mental, posso, algumas sugestões de softwares são ExMind, MindMap, Mind FreeMind e Time, que é online. E o conceito, então, o que, que é o um mapa mental? colocado colocada representação gráfica e livre de ideias, sem hierarquia de conceito. Algumas situações que pode ser usadas, então. Sintetizar informações de conhecimento, brainstorm, organizar conteúdos, memorização e aprendizado, realizar planejamentos, organizar roteiros, produzir material didático, organizar roteiros de estudo, apresentar trabalhos, organizar conteúdos de pesquisa, organizar roteiros de produção textual... E representar eh, conteúdos com texto e imagem. Aqui temos um exemplo de mapa mental representando recursos multimídia. Então, O que nós podemos utilizar para trabalhar eh, com os alunos? Eh, para sair só do texto, podemos utilizar arquivo de áudio, vídeos, hipertextos, animações, simulações, gráficos, infográficos, utilizar foto nos materiais didáticos, e os mapas conceituais e mapas mentais. Então, agora o conceito de mapa conceitual. Também são representações gráficas de conhecimentos que indicam relações entre conceitos. E os conceitos são representados de forma hierárquica, eles partem do conceito maior para o menor. O autor é Josep Novak, na década de 70, que, que inventou o um mapa conceitual baseado na teoria de aprendizagem significativa de Alzo. Aqui também temos um mapa, ah, ilustrando o que é um mapa conceitual. O então, principal mapa conceitual, utilizado para, já coloquei algumas funções antes, então pode ser identificar conhecimentos prévios dos alunos, representar conhecimentos, sintetizar conteúdos para facilitar o entendimento e memorização, é, sintetizar projetos, avaliar aprendizagem, produzir material didático, meu mapa pode ser um material didático, fazer planejamentos, um roteiro também para a produção textual, demonstrar relações entre conceitos de forma hierárquica, do geral para os mais específicos, visualizar o todo de um conteúdo e também para metacognição. Então, é a representação gráfica de conjunto de conceitos ligados por palavras de ligação. E essas palavras de ligação unem dois conceitos ou mais e formam uma proposição. O software para criar mapa conceitual é o CEMAP Tools. O autor, então, é Novak, e baseado na teoria da aprendizagem significativa, que... É a interação de uma nova informação com conhecimentos prévios que o aluno já tenha, através dos subsunsores existentes na estrutura cognitiva do aluno, que vai dar um novo significado para aquela informação associada ao que ele já tem. Então, aqui a representação, um mapa com, uh, conceitual, para mostrar o que, que é um mapa conceitual. Um quadro comparativo entre os mapas. Nós vamos avaliar aqui o tipo de mapa, hierarquia de conceitos, palavras de ligação, uso de imagens. Então, o mapa mental. É, não observa hierarquia de conceitos, é a livre a produção. Palavras de ligação não possui entre os conceitos. E o mapa mental, ele facilita o uso de imagens e também pode ser criado só com imagens. Então, vamos para o mapa conceitual e observa a hierarquia de conceitos e parte do maior para os mais específicos, possui palavras de ligação unindo os conceitos, e o uso de imagens somente através, somente através de link. Não é possível inserir direto na caixa do contexto. Eu vou inserir, vai ficar um link que eu vou ter que clicar para, então, abrir a imagem ou o site, ou o link que for colocado. E as referências do trabalho, que é Busan, Moreira Cavillucci. Essa então foi nossa aula, agradeço a atenção e até uma próxima.